Fala pessoal, tudo bem? Olha, recentemente eu fui questionado sobre qual o melhor investimento. Infelizmente a notícia é ruim. Não existe um melhor investimento. Se existisse todo mundo ia colocar seu dinheiro nele. Existem momentos onde cada investimento é melhor do que o outro. Mas eu estou levando em consideração alguns cálculos para ver qual dos meus investimentos renderia mais. E com esse cálculo você também vai poder tirar suas conclusões. Antes de mais nada, não esquece de clicar no botãozinho de gostei e se inscrever no canal. Também ativa o sininho para não perder as novidades. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e bora pro vídeo! Gente, antes de mais nada, eu queria deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o cálculo que eu fizer aqui, não é garantia que vai acontecer, tá bom? Então a gente vai pegar aqui um CDB aqui do Banco Master, que a gente localizou aqui. Com investimento inicial de reais, A taxa de rendimento de 14,42% ao ano. Com vencimento em 2024. A corretora já trouxe aqui o valor estimado que a gente vai receber. Então eu vou copiar ele. Vou trazer aqui para essa planilha que eu já deixei mais ou menos preparada. E aqui a gente vai ter as nossas opções, que é o CDB, o PicPay, o Vale e MXRF11. Essa coluna vai mostrar o rendimento, ou dividend yield, no caso das ações, né? E aqui o CDB está com rendimento de 14,42. E o investimento inicial nessa coluna é de R$ reais. E eu vou colocar R$ reais em todos, para ficar um cálculo semelhante. O PicPay rende 105% do CDI. Então a gente tem que calcular quanto que está rendendo atualmente. Para isso, primeiro eu vou acessar o site do B3.com. Localizei aqui a taxa DI do dia 14 do 4, que é igual a 12,23. Então o rendimento do PicPay está em 12,23% ao ano. Esse rendimento varia, porque a taxa DI acompanha a Selic. A Selic é alterada pelo Banco Central. O Banco Central altera a taxa SELIC a cada 45 dias, porém a taxa DI ela pode sofrer alterações diariamente. Mas tendo em base essa taxa SELIC para não ficar muito desproporcional. Agora na Vale a gente tem que pegar o Dividend Yield. Para isso hoje eu vou utilizar o site Status Invest. Eu estou aqui já com a ação da Vale e ela me diz que o Dividend Yield dos últimos 12 meses é de 15,32%. Eu vou trazer esse resultado para cá. E outro fato interessante que eu gostaria de compartilhar, hoje a Vale está custando 92,9 centavos. E se a gente abaixar aqui, a gente vai localizar o indicador P barra VP, que é de 2,34. Para você entender isso, quando o P barra VP estiver acima de 1, quer dizer que o valor da cotação... Está superestimada, tá meio que superfaturada por assim dizer em relação ao valor que a empresa vale em teoria. E quando ela estiver abaixo de um, quer dizer que ela está barata, quer dizer que as pessoas não estão valorizando ela de acordo com o que ela vale de patrimônio, entendeu? Vamos vir aqui para o próximo Mxrf 11. O p VP da Mxrf 11 está em 0,95. Então significa que se você pagar R$ 9,69 na cota do MXRF11, você vai estar tá comprando ela com desconto. Porque ela vale mais. Já vale se você comprasse hoje, você estaria pagando caro. Agora retornando à questão dos dividendos, MXRF11 nos últimos 12 meses, 10,22% dividend yield. Dividend yield é o valor que aquela empresa pagou para você em dividendos, Durante o ano. Então não é um rendimento como o PicPay e o CDB que vai te pagar ali mensalmente fazendo render. É como se fosse um aluguel, uma recompensa para você ter aquela ação no seu portfólio. E esse valor, essa porcentagem é estipulado de acordo com o valor que a empresa está te pagando em relação ao valor que custa a cota. Agora vamos voltar para os cálculos. O PicPay, ele rende 105% do CDI, mas ele só rende nos dias úteis. Ele não rende em feriado, em final de semana. Então a gente tem que verificar quantos dias úteis tem no ano e colocar vezes 2, porque são dois anos de rendimento. Eu localizei na internet que um ano tem 252 dias úteis. Então se a gente colocar vezes 2, são 504 dias úteis. Aí a gente tem que saber quanto que é. 12,23% ao ano. Isso em dias, né? Porque ele vai estar tá rendendo em dias. Então eu vou colocar aqui nessa célula igual. Os 12,23. Dividido em 365. Que é igual a 0,03% por dia. E aqui eu vou colocar a fórmula. Põe sinalzinho de igual. O valor inicial do investimento. Vezes. Abre parênteses. Você põe a porcentagem, mais um, fecha o parêntese, põe o chapeuzinho do vovô, acento é, circunflexo se não me engano. Na matemática é o sinal de elevado a 504. Então, ENTER, ele trouxe o resultado 1183,94. Lembrando mais uma vez que este valor aqui é variável, tá bom? É, é um rendimento que... Ele não é garantido durante o ano. Agora vamos calcular a Vale. A Vale é da mesma forma, tá? É, vou fazer esse cálculo para saber quanto que eu teria em 2014, em 2024. Porém, não é garantido já que... O que eu coloquei como investimento inicial na Vale... Lá em 2024, provavelmente não será o mesmo. Porque ela sofre com flutuações da cota. E também... Os pagamentos não são garantidos, ele pagou ano passado 15,32%, mas esse ano pode ser que pague mais, pode ser que pague menos, e no próximo pode ser que pague menos ainda, então não tem como saber. Mas a gente usa o que aconteceu no passado para a gente ter uma previsão do que pode ser no futuro, sem grandes esperanças, tá? A gente vai vir aqui na Vale ver o preço da cota, 92,9%, 92,9%. Aí eu vou saber com quantas cotas eu consigo comprar com mil reais. Eu só vou fazer uma continha aqui, igual mil reais, dividido por 92. Mas eu tenho que tirar esse contábil aqui. São 10 cotas. Eu vou tirar o 8,6 porque seria como se fosse meia cota, né? Mas não dá pra gente comprar metade de uma cota. São cotas inteiras, são 10 cotas. A gente gastaria... 920 reais e 90 centavos mas então vamos arredondar para 11 já que faltou só um trocadinho pra gente ter mais uma cota então como que eu sei quanto que a vale pagou é simples a gente vai pegar esses 92 reais e esses 15,32 vai fazer o seguinte cálculo quanto que é 15,32 por cento de 92,09 aqui no excel põe igual os 92 vezes a porcentagem que é R$ reais e 11 centavos então isso é o que em teoria a Vale pagaria por cota e isso aqui é por uma cota apenas então eu tenho 11 cotas então a gente vai colocar esse aqui vezes 11 então em um ano eu teria recebido da Vale 155 reais mas como eu tenho esse valor investido por dois anos então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2, 310,38 centavos. Aqui, então, a gente vai colocar aquele valor inicial que a gente investiu com o resultado até 2024, 1.323,37. Então, isso é o que a Vale teria nos pago em teoria, mais uma vez lembrando que não é garantido, tá? O mesmo cálculo eu vou fazer com o MXRF11. Vou ver lá quanto que tá a cota, tá R$ 9,69, vou ver aqui quanto que foi o pagamento, então o pagamento foi de R$ centavos por cota durante o ano. Aqui eu vou calcular quantas cotas eu consigo comprar com R$ reais. são R$ 103 e aqui eu vou colocar quanto que seria esse rendimento aí dessas 103 cotas, então R$ 102,20, mas vão ser por dois anos. Aqui eu vou colocar o total, que seria os 1.000 mais os 204. Pronto, aí a gente sabe o que, que estaria rendendo mais, né? A gente tem aqui o comparativo CDB da Master me pagaria em 2024, 1.256. Com o PicPay eu teria um acúmulo de 1.183, com a Vale 1.327 e MXRF11 1.204. Então, mais uma vez, eu explico que esse vídeo não é recomendação de investimento, né? Para você ir lá e comprar a ação da Vale, só porque aqui no cálculo, ela pagaria mais em 2024. Porque isso não é certeza. Isso aqui mais é para você... Isso aqui mais é uma maneira de compartilhar esse conhecimento, né? E você poder aplicar da maneira que você achar mais viável. Principalmente essas ações, são para pessoas que têm um perfil mais moderado pelo menos ou arrojado já que ela sofre com flutuações no mercado o PicPay e o CDB da Master são pessoas para um perfil mais conservador aqui no PicPay como eu disse ela sofre ainda com a possibilidade de não render tudo isso, porque ela está sujeita a variações da taxa de juros, que é regulada por uma outra companhia uma outra entidade que não tem nada a ver com ela, então ela não tem como controlar isso então meu conselho é, analise bem as suas opções antes de investir, para não se arrepender depois. E esse é o vídeo de hoje, se você gostou, clica no botãozinho de gostei, que vai me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas dentro do YouTube. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades. A gente se vê na próxima, até mais, tchau tchau!